Fábio aqui, canal Do Lado de Cá, e hoje eu estou sentado com a Gabriela, de Niterói, do Rio de Janeiro, que resolveu sentar com a gente para bater um papo de imigrante e contar tudo sobre a vida dela aqui nos Estados Unidos. Mas ela acabou de chegar, então, tudo preparado? Tô sim, tô meio nervosa. Ela tá meio nervosa, a gente tá, como você pode ver, ela tá de costa aqui, mas ela prometeu que vai falar tudo com a gente. Geralmente eu tenho aquela regra de dar três cartões vermelhos, mas como ela tá de costa, a gente não vai dar os três cartões vermelhos porque ela vai responder tudo, né? <risos> Vou sim. Então tá. Uh, vamos começar? Vamos. Você tá caro para sair do Brasil? Sim. Sim. E o que, que você teve que vender no Brasil para chegar até aqui? Bom, eu vendi tudo. Tudo. Eu vendi, eu vendi o meu tudo. carro, vendi minha televisão, vendi minha cama. Até a cama? Vendi tudo. Tudo. Tudo da minha casa. Quanto, quanto você veio de lá pra cá? De... 490 dólares. Foi difícil entrar nos Estados Unidos? Não. Quantos anos você tinha quando você saiu do Brasil? Bom, eu tinha 22 anos e hoje eu continuo tendo 22 anos. Ela chegou aqui fazendo 3 meses. E por que você saiu do Brasil? Perdi meu emprego uhum. e eu queria recomeçar minha vida. Uhum. E aqui era um, era um país que queria me dar dinheiro em um curto espaço de tempo. Essa isso. era a promessa? Essa era a promessa. A profecia se realizou? Sim. Terra, mar ou ar? Ar. Ah. Ar, ah, avião. E antes de chegar aqui, o que, que você pensava que era os Estados Unidos? Eu só fui ter uma ideia do que era isso aqui, porque me passaram, né, antes de eu vir, vir pra cá, que aqui você ganhava 2 mil dólares por semana, trabalhando em uma pizzaria, né, que isso é uma mentira. Uhum. Quem ganha isso, aqui não é uma pessoa direita. Uma pessoa honesta, normal, ganha. 700 dólares por semana, isso é o normal aqui, estou é. falando para uma mulher. Então deixa eu só recapitular aqui, você veio com essa ideia, alguém te falou ou você viu em algum lugar que você conseguia ganhar 2 mil dólares por semana aqui uhum. trabalhando numa pizzaria. Sim. Daí chegou aqui a realidade era outra, chegou Sim. aqui era 700 dólares no máximo, um emprego honesto, 700 Sim. dólares no máximo para numa house clean, ou trabalhar numa loxamonage. trabalhando honesto. 15 horas em pé. 15 horas em pé. Sim. 15 horas em pé pra poder comer 30 minutos. Nossa. Quando você chegou aqui nos Estados Unidos, qual foi a sua primeira impressão? Bom, aqui é um país bem organizado, em comparação ao Rio de Janeiro. Quando eu saí do Brasil, quando eu cheguei aqui, eu tive. eu lembro como se fosse hoje, a minha primeira impressão foi, puta, só tem carro bonito aqui. Teve alguma alguma memória? Faz pouco tempo que você chegou, mas teve alguma coisa assim que te marcou, tipo restaurante, carro? A... O que me marcou aqui foram as casas, porque quando. Eu, porque carro em si. A maioria dos meus amigos no Brasil tem, tem carros que aqui também tem. Uhum. Se eu já me cipé, já andei num Pontiac, numa Ferrari. Os meus amigos no Nem Brasil. É, eu andei em Ferrari, então. eu só fazer os amigos dela. Os meus amigos têm uma situação. A maioria deles tem uma situação financeira boa no Brasil. Não andei em né? Ferrari porque a minha fica na garagem. O que, que você fazia no Brasil? Eu, era, eu, eu sou engenheira de produção, mas eu trabalhava numa empresa de carne. Legal. E quem que Eu que era, que você... já era engenheira de produção nessa empresa. E o que você faz aqui hoje? Atualmente eu tô limpando casa. Uhum. E isso é importante, porque muita gente vem para os Estados Unidos, e eu sempre recebo mensagens no Facebook, WhatsApp, as pessoas falam, geralmente advogado, fala, eu sou advogado aqui, eu tenho A, B, isso, aquilo, eu quero praticar advocacia nos Estados Unidos. Foi difícil arrumar emprego aqui? Não, eu já vim pra cá com lugar para ficar, e com emprego também. Eu juntei um bom dinheiro, porque eu consegui ajudar a minha mãe um curto, Espaço de tempo, conseguir pagar as minhas coisas que eu deixei pendente no Brasil quando eu vim pra cá. Poxa, legal. Entendeu? E quais os tipos de emprego que você já teve aqui? Trabalhei em um bar e um restaurante como atendente, né? Uhum. Agora eu tô limpando casa. Limpando casa. Então você trabalhou em um bar e restaurante como atendente Sim. e em casa? Foram dois tipos de emprego. Como que funciona o seu trabalho hoje de limpar a casa aqui? Tipo, não é igual no Brasil, né? Faxineira aqui é diferente do Brasil, né? Eu sempre falo. Então Nossa. como que funciona não. aqui pra você? Nossa, limpar a casa aqui eu fico... Não é... Tipo assim, as pessoas ficam cansadas porque o número de casas que a gente limpa aqui por dia, a gente nunca conseguiria limpar lá no Brasil, né? Isso é óbvio. A gente demora dois dias pra dar uma faxina numa casa no Brasil, uhum. se fosse do tamanho daqui. Só que aqui eu limpo, a gente limpa geralmente 5 casas por dia, 3 casas por dia, geralmente é 30 dólares. E demora quant, quantas horas em cada casa? 2 horas e meia, 3 horas. 2 horas e meia, 3 horas? horas, meia, três horas. Quantas pessoas tem nessa equipe? Uh, nessa de, equipe? De de eu só limpo casa? com uma pessoa. São duas pessoas então? Sim, são você duas é, você pessoas. Você ajuda uma pessoa? Sim, mas já trabalhei com uma outra pessoa que eram quatro pessoas limpando uma casa. E você falou que são 5 casas por dia. Dá quantas horas por, por dia de trabalho, limpando casa? Limpando casa, mais ou menos umas 10 horas. Só que também a distância de carro. Ah, gente, o caminho tá. de carro a gente fica uns 40 minutos no carro, 30 minutos, dependendo. Dá pra tirar uma grana legal uma semana aqui, limpando casa? Sim, se você tiver... A semana fixa dá pra você tirar assim. Uma, uma pessoa que tem uma semana fixa limpando casa nessas condições que você falou, dá pra tirar quanto? 750 foi? dólares. 750 por semana. Sim. E você já precisou ir no médico aqui? Precisei. Eu quebrei meu dedo trabalhando no bar. E ficou caro? Não, não recebeu a conta, né? Eu não recebi a conta porque eu não cheguei no hospital. Ah, tá. O meu patrão me levou numa clínica, tirou a radiografia e deu que meu dedo foi partido. E mesmo assim eu continuei trabalhando, porque aqui se você não trabalha você não tem dinheiro. E quando você fica doente aqui, ou quando qualquer pessoa fica doente aqui nessas condições, ela recebe? Não, a gente não recebe. Se você não, não trabalha não, você não recebe. recebe, já era. Não recebe. E também não tem férias? Não, não tem férias nenhuma. Não tem férias nenhuma, então é 300, 365 não, né? É. Segunda, <risos> sábado, o ano inteiro. isso o pessoal reclama no Brasil, né? <risos> Duas horas de almoço e 30 dias a de pé. A gente reclama depois, de barriga né? cheia. Eu, pra você ter ideia, eu trabalhava de segunda a sexta no Brasil, pegava, saía do trabalho, pegava nove horas da manhã, saía do trabalho, três horas da tarde e ainda reclamava. Eu era feliz e Eu não sabia. sabia. É, mais ou menos isso mesmo. E dá pra guardar uma grana ganhando esse 750 por mês? Dá. Dá pra ganhar, dá. né? Qual foi a maior despesa que você teve aqui que você não imaginava que teria? Com o meu carro. O carro. O carro morreu. Teve um problema na embreagem. Foi 90 dólares de guincho. Nossa, é. Guincho. E agora vai ser mais 600 dólares pra poder consertar. Qual foi a coisa mais cara que você comprou? Pra uso próprio, luxo seu. Qual foi a coisa mais cara que você comprou aqui? Aqui pra.. Coisa em... sua, é? Né? Coisa que você queria e comprou. Maquiagem. maquiagem. Eu tem 250 dólares. Tem uma amiga, tem uma amiga minha, uma, ela é americana, ela fala que pra mulher, né? Ela fala assim, toda mulher tem que vestir a cara antes de sair de casa. E é verdade, né? Então maquiagem é importante. É. Algum patrão aqui já te passou a perna? Passar a perna não, uhum. porque Uau. aqui as pessoas têm muita palavra. Uau. A maioria delas é a palavra, aqui boca a boca funciona Uau. muito. Mas já ficou enrolando para me pagar. Ah, é? eu, já, eu trabalhei três semanas sem receber. Poxa, e conseguiu receber? Eu consegui receber. Foi, foi complicado, mas eu consegui receber. Como imigrante aqui, onde você se vê daqui a dez anos? Como imigrante? Você se vê nos Estados Unidos? Me preste, porque eu não pretendo voltar. Ah, tá. Eu, eu, eu, quando eu cheguei aqui, eu tive um pensamento de voltar. Eu queria voltar. Uhum. Só que... Eu fiquei apaixonada por esse país. Uhum. Ele dá, ele dá oportunidade para qualquer pessoa. Você falou que você uh, que, que dá para guardar uma grana, né? E você está usando, tá usando, esse dinheiro para investir no Brasil ou você? Os dois. Os dois. Os dois. Dinheiro, vou te falar uma coisa. Dinheiro de imigrante é no Brasil. Uma coisa que você tem aqui que você acha que se você tivesse no Brasil você não teria. Bom, aqui eu posso ter o que eu quiser. Se eu trabalhar no Brasil, eu tinha que juntar muito dinheiro. Por exemplo, eu tinha um sonho imenso no Brasil de ter um carro do uhum. jeito que eu tenho hoje. Mas eu também tinha um carro muito bom no Brasil. Só que eu tinha um Honda Fit no Brasil. Mas um. O um New Beetle no Brasil é mais que o um Honda Fit. Então, pra eu ter um New Beetle no Brasil seria complicado. Então a gente tá, a, assume que você tem um New Beetle aqui. <risos> é. Então tá. Mas esse aqui, o um New Beetle aqui, custa 1.500 dólares. É. Aqui é barato, né? <risos> Qual o Compass? Coca. Lá. E aqui? Coca também. Sabe que tem diferença, né? A Coca de lá é melhor e a Coca daqui é pior. Tem uma diferença. É, eu não sei se você percebeu. Pra mim, pelo menos, todo mundo que, que eu converso aqui é fala Aqui é mais ralinho do que a do É O é, Brasil é, diferente. é mais concentrado. É diferente, tem uma diferença. Dá pra viver nos Estados Unidos sem inglês? Não. Não. É uma merda. É uma merda? É uma merda. É complicado, mas não é impossível. Uh -huh. Mas chegando aqui a pessoa precisa fazer um curso de inglês. Você fala inglês hoje? Um pouco... little bit. Little bit. já pagou algum mico por causa do inglês, a falta de inglês aqui? Nossa, vários micos. Ah, é? Eu misturo inglês com espanhol. <risos> ah, é? Todos Eu... nós fazemos isso, né? Já comeu cachorro-quente daqui? Não. Não? Não. Imaginam... Não gosto muito de cachorro quente? Ah tá, porque no Brasil o cachorro quente é bem melhor. É. Tem tudo no cachorro quente, né? Aqui isso é um salsicha e pão. <risos> o que passa pela sua cabeça agora que Donald Trump ganhou as eleições? Olha, eu acho que ele vai ser um bom presidente para os americanos uhum. e ele não vai ser muito bom para os imigrantes. Mas se você para para raciocinar comigo, é um presidente que tem que ser pro americano, pro próprio país. Você não concorda comigo? Eu tô falando eu, com... eu tô falando com você economicamente. Você concorda. Ele não tem que favorecer um estranho. Ele tem que favorecer uma pessoa que ele conhece. A, a, o país dele. O país, o país dele. O país que ele tá presidindo. Entendeu? Ele tem que, tem que favorecer a pátria dele. Hum. Porque aqui nesse país acontecem coisas que não acontecem no, acontece no nosso. Como terrorismo. É então ele tem que se respaldar. Ele tem que respaldar a gente que é imigrante e os americanos também. Você tem medo da imigração? Não. Então eu não tenho medo. Você sofreu preconceito aqui por ser imigrante? Por ser imigrante? Não. Não? Eu já sofri preconceito por ser imigrante pela parte dos brasileiros, né? Porque pelos americanos, conheci pessoas maravilhosas. Uma vez eu perdi o ticket do trem e uma americana pagou o meu ticket dentro do trem e hoje em dia nós somos amigas. O americano é frio? Olha, eu não tive tantos contatos com o americano assim em si para ter mais ou menos uma base, falar pra você, mas as americanas que eu conheci, que são duas pessoas, uhum. não são frias. Elas me abraçam, elas comentam as minhas fotos no Facebook, me levaram pra dentro da casa delas, me trataram super bem. Uma qualidade que, do americano que você gostaria que o brasileiro tivesse? Palavra. Uma qualidade do brasileiro que você gostaria que o americano tivesse? Eu não tenho como dizer a você em si como é que eu queria que o americano fosse, porque eu nunca tive um contato direto com o americano assim em si. Isso é uma pergunta que vai ser vaga pra você agora, desculpa. Como? Tá vendo, ela não, não quer responder, né? Nem, nem tem cartão vermelho e não quer responder. Essas coisas que acontecem quando a pessoa dá entrevista de costa, né? O que que eu... E o que que o imigrante faz pra se divertir aqui? Bom, Sai? Se... Pô, eu não saio, eu não gosto de beber. Qual, qual que é o... o que que você faz pra descontrair aqui? Ah, eu ouvo ser... sertanejo. Ouvo sertanejo. Gosto de padrão. Também. Eu gosto mais da Maia Azevedo, Maia Maraísa. Conheci essas pessoas agora que eu cheguei quando eu fui no Brasil a última vez O que você gostaria de fazer aqui que você não faz porque você é imigrante? Trabalhar na minha área Existe alguma coisa que você acha que o Brasil é melhor do que os Estados Unidos? O clima Brasileiro do Brasil, brasileiro que mora no Brasil Ele é diferente do brasileiro que mora nos Estados Unidos? Muito Em que sentido? De brasileiros aqui, parece que tem um rei na barriga Entendeu? Parece que chega aqui e muda. Perde a essência. Eu ainda não mudei. A Aí... gente conheci no Brasil, então não sei. A comunidade brasileira aqui, ela define a comunidade brasileira pra gente? Não, é cada um nas suas casas. Às vezes tem alguns eventos. Uhum. Quando um conhece o outro, assim, eles se vão, se convidam, né? Falam assim, vem na minha casa, chama fulano, a gente vai, se diverte. E cada um vem pra sua casa. Então, eles são unidos aqui, a comunidade alguns. brasileira? Alguns. Alguns. Qual o hábito do americano, que é o hábito mais estranho pra você? O hábito do americano? Que eles dormem em camas separadas? Eles dormem... Ah, vão... é? Eu dormo em casa separada, cama não. Casas... em camas separadas é... Demora um mês pra te dar um beijo. Tá bom então. Eu nunca fiquei com um americano, mas é o que eu ouço. Ah, tá. Entendi. Isso chega a ser engraçado. Eu já ouvi falar dessa história também. Não, mas é verdade. Um mês pra te dar um beijo é verdade. Tem toda uma história, assim, lance do, do romantismo. Então ele sai, sai pra jantar. É que nem filme é filme. Igualzinho em filme. Igualzinho em filme, igualzinho filme é. sabe? Igualzinho em filme. Eu ainda não Eu me acostumei. Não Eu tô aqui 16 anos e ainda não Eu me acostumei. Não sei, você mantém, você mantém contato com o Brasil? Muito. Muito? Uhum. Três meses, né? Geralmente o contato morre depois de um pouquinho, mas você ouve música brasileira? Sim. Todos os dias. O que você está ouvindo atualmente? Do Brasil? Sertaneja. Sertaneja. Na Yara, né? Você falou? Sim, eu não. gosto muito de sertaneja. Apesar de eu não ser mineira, mas eu gosto muito de sertaneja. Ah, não, você do Rio, né? Você assiste TV brasileira aqui? Não gosto de televisão. Mas onde você mora tem TV brasileira? Tem. Globo? Sim. Tá show, algumas. Você falou do meu de televisão, né? Então você não assiste tem filme, Vampire você... Diaries. Vampire Dyes. Vampire Diaries é. Fez sucesso no Brasil ah. também esse tempo atrás. Muita gente tava falando. Quem você deixou para trás? Deixei o meu ex-noivo. Noivo? Não era nem namorado, é noivo. tem saudade? Não necessariamente dele, mas tem saudade do Brasil, do povo? Sinto saudade muito dos, do, dos meus amigos, dos meus familiares, das pessoas que eu amo. Qual, qual o momento que a saudade bate mais forte? Foi no Natal. Na época que eu passei o Natal aqui. Foi meu primeiro Natal longe de todo mundo, longe da minha família. Você já pensou em largar tudo aqui e ir embora pro Brasil? Sim, quando a minha mãe teve um problema. Quando a minha mãe teve um problema. Eu hum. pensei em largar tudo, mas. Eu aqui, eu tô dando uma vida melhor pra ela. Ah, você tá conseguindo ficando aqui, se sacrificando, você tá conseguindo dar uma vida melhor para seus pais, pra sua mãe no Brasil. Sim. Quanto tempo que você, você acha que você consegue ficar aqui nos Estados Unidos ainda, sem voltar pro Brasil? Sem ver ninguém do Brasil? Uns 3 anos. Uns três anos, depois já é que ela é aquela, tem que voltar. Sim, eu vou ter que ver eles. Um conselho pra aquela galera que vem, que quer vir visitar o Brasil, sabe aquela visita que demora 10 anos? Um conselho pra essa gente que tá pensando em vir pra cá, agora em 2017, 2018, uma coisa que você gostaria que, se fosse você, que alguém tivesse dito pra você. Muito boa essa pergunta que você fez. Eu vou falar uma coisa pras pessoas. Eu fiz 100 perguntas, ela falou que essa foi muito boa. As outras 99 não, deu, não funcionou. Nossa, você Continua. é ótimo. Continua. É... Eu, eu só tô aqui hoje por uma mentira hum. de uma brasileira que mora aqui. Se ela não tivesse mentido, eu não estava aqui. A vida aqui não é fácil. As pessoas acham que a gente tá aqui Rindo à toa. A gente aqui é não tem vida. A gente posta uma foto no Facebook, em Manhattan, ou em qualquer outra, em qualquer outro lugar se divertindo, as pessoas, nossa, tá bem. Ninguém sabe o que a gente passa aqui. tá? Então eu, eu falo, eu falo pra, pra, pra qualquer pessoa. Kevin, vir? Vem vá atrás dos seus sonhos, realize seus sonhos, porque eu realizei os meus. Só não vem achando que aqui é um continho de fadas, porque um continho de fadas não existe, Papai Noel não existe. Aquela vai ter que ralar. E muito! Vai chorar e muito. E não vem acreditando que uma pessoa pode te ajudar, porque muitas das vezes a pessoa nem olha pra tua cara. Promete quando você promete tá lá. Promete, não cumpre. Quando então, você tá lá, promete que vai te ajudar. Chega aqui chega não, ajuda. não ajuda. Então, você não é vem, pra cá, que vem pra cá, vem pra cá com dinheiro. Vem pra cá com dinheiro pra comprar um carro. Porque aqui sem carro você não é ninguém. Aqui sem inglês você fica na mão de pessoas. E só tá ferrado. É só isso que eu falo pras pessoas. Muito obrigado. Sentei aqui com a Gabriela. Batendo um papo de imigrante, três meses nos Estados Unidos, ela é de, do Rio de Janeiro, Niterói. Se você gostou dessa entrevista, nesse estilo assim, sabe, meio que... Misterioso! Globo Repórter. Uh, se inscreva no canal, deixe seu like. Muito obrigado por assistir, comente também e compartilhe. Até mais, tchau! Até mais!